Olha, gente, a riqueza barrigando dela. E o Todd. Né, meu filho? Olha que a Lara comendo um papá gostoso. Né, meu filho? Olha o tamanho da barriga dela, gente. Olha como é que tá redondinha, gente. Nossa, se você estiver meçando, Ela vai você... ganhar o mês que vem lá pro dia primeiro até o dia 15 ela ganha. Né, meu Tá aguentando nem segurar a barriga Ó, oh, minha princesa, gente Parece que tem uns quatro filhotes aqui dentro Tem uns, tem uns hum. três filhotinhos Tem, né, meu filho? Ó hum. o oh, papai aqui, bobão Papai bobão, papai caiu no chão Fez bum É, meu filho, ó oh, seu papai, né, Nene Aqui, Nene neném Ó, oh, Nene É Ó, é. <risos> oh, meu filho Olha a barrigona da Iqueza, gente. Né? só a barrigona da Iqueza. Olha os peitinhos. Hum. É, meu filho. É dá pra ver que tem, que tem alguma coisinha aqui. É, tá inchadinha no meio, né? Olha lá. É. Olha. Que beleza, né? Que neném mais gostoso esse papai, né, meu filho? Hum, credo. Meu filho, tá aguentando nem, nem as. Assim. Segurar mais os menininhos dela. De Olha os peitinhos tá Olha. Olha. Peitinho E se vocês quiserem saber como é que fica o peitinho do cachorro depois que ela ganha, volta ao normal, tá gente? Tem um vídeo aí que eu postei da primeira cria, os peitinhos dela, como é que ficou depois. Voltou tudo a normal. Né, meu filho? volta tudo tudo armada porque quem te dá cria vai te namar. você não se preocupar não. Né, meu bebê? Hum, meu bebê? é